É, o raio de uma esfera aumentou um terço de seu valor. Sendo V, o volume inicial da esfera, é correto afirmar que o novo volume, ele está falando do novo volume. Aí você vira e fala, meu Deus, primeira coisa, você tem que saber como é que faz para calcular o volume da esfera, né? O volume da esfera é 4πr³ sub 3, esse é o volume da esfera então você tem o inicial e o novo então vamos brincar aqui ó o Inicial o inicial cara o raio aumentou um terço no início eu tenho ali né que que eu vou fazer malandramente ele não deu valor nenhum então eu vou escolher o valor eu vou botar que o raio do início é três Renato porque três e não um porque galera não é um terço aqui não vai ter que aumentar um terço então, se eu botar 3, na hora que eu tiver que aumentar, a conta fica exata, zero trauma, tá? Então, o raio é 3, beleza? E aí, eu vou calcular o volume inicial. O volume inicial vai ser 4 vezes π, vezes o raio, que é 3 ao cubo Isso tudo dividido por 3, olha que coisa linda. 3 ao cubo é 27, então o volume inicial fica 4 vezes π, vezes 27, sobre 3, show? Aí eu venho aqui, ó, família, ó, ó, ó, ó, tuf, tuf, dá 9. Então, volume inicial, 4 vezes 9, 36 pi, beleza? Esse é o volume inicial, 36 pi. Agora, eu vou achar o novo. Calculando o novo. Sem que ele queria colocar direto ao ponto, vamos meu irmão. Volume do novo, esse é o método MPP. Volume do novo, deixa eu ver se eu estou na frente ou não, não, né? Estou não, coisa linda. Volume do novo vai ficar, ó, como é... primeira coisa, para eu achar o volume do novo, opa, apaguei aqui onde não devia, para eu achar o volume do novo, família, o que, que eu tenho que fazer para achar o volume do novo? Tem que achar o raio. O raio é um terço maior, aumentou um terço, então o raio vai ser 3 mais um terço de 3, né? Por isso que eu botei 3, família. Então o raio vai ser 3, três... como é que eu faço para achar um terço? Eu pego 3 e divido por 3. 3 mais o raio é 4. né? 3 dividido por 3 é 4. É 4. 3 dividido por 3 é 1 mais um 4. Agora eu vou calcular o volume. Vamos lá. O volume vai ser 4 vezes pi, vezes 4 ao cubo, dividido por 3. Quanto é 4 ao cubo? 4 ao cubo é 64 dividido por 3. 64, família. 64. Vezes 4 dá 2,56, então o volume fica 256 pi sobre 3. Ai, meu Deus, eu não sei. É o volume do novo, né? Vou botar aqui novo, né? Novo, novo, volume do novo. Ai, meu Deus, eu não sei como calcular isso. Não precisa, cara. porque Ele quer saber como está entre, quanto vai ser. O que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar o volume do novo, e dividir pelo volume de quem do Inicial é isso que tu vai ter que fazer pegar o novo e dividir pelo Inicial ou seja tu vai pegar 256pi sobre 3 e vai dividir por 36pi ai meu Deus como é que faz isso galera repete a primeira multiplica pelo inverso da segunda inverso de 36pi é 1 sobre 36pi aí que é que eu vou fazer pi com pi vai embora correto ou não pi com pi vai embora Vou dividir 256 por 36. Vamos lá, ó. 256 dividido por 36. Calma aí. Eu fiz alguma conta errada aqui. 64 vezes 4. Eu fiz alguma conta errada aqui. 256π sobre 3. Isso aí. Dividido por 36π. Isso aí. Beleza. Aí, o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir aqui, ó. Essa continha vai ficar 256 sobre... 3256 dividido por 3, deu? Não dá. Vai dar vai dar quebrado. Não tem problema, família. 3 vezes 36. daí dá 108. Correto? 3 vezes 36, ó, 36 vezes 6. Dá 216, cara. Tô ficando maluco, tô errando conta aqui. Olha o inimigo querendo agir. Isso daí 36. 36 vezes 3, 108, correto? Então, essa continha aqui vai dar 108. Beleza? 108. E 256, galera, dividido por 108, isso daí vai dar 2. Mas repara, eu usei ali, galera, o pi da parada. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. 256 pi sobre 3. Tal, tal, tal. Divide. Vai dar 2. Mas repara uma coisa. Presta atenção aqui, família. O é que que está a maldade? É correto afirmar que o novo volume... Lembra, eu não usei ali o pi, né? No caso... Deu 2. Deu ou não deu? Só que vai estar entre quem? Isso daí vai estar entre 2 e 3. porque O valor de π eu deveria substituir. E o valor de π é 3,14. Tá? O valor de π é 3,14. Como ali eu cortei o π, se eu fosse fazer a conta, o volume ia dar mais de 2. Então, ele vai estar entre quem? Entre 2 e 3, letra D. Zero trauma, tudo lindo. É assim que a gente resolve essa. No final, tu pega o volume do ovo e divide pelo volume do... Início. Show de bola?